só agora porque está falando Gamax, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil. Ah. Bom gente, então era para mim ter gravado esse vídeo ontem, tá? Só que teve mó vendaval aqui e, tipo, caiu árvore em tudo que é fio e aí a gente ficou sem luz o dia inteiro. <risos> vocês sabem o que foi ficar o dia inteiro sem luz? Eu tive que conhecer a casa, vocês não têm noção. lá, eu nem lembro mais jogar direito esse bagulho, salta, nossa gente também eu tava gripado, pra quem viu a live, quem foi na live, viu o quão gripado que eu, mano, eu quero testar a potência dessa, ah não, Vamos fazer isso aqui no stealth. Isso aqui no stealth. Isso aqui no stealth. Ah! Nossa, hein! Come-no! <risos> <sussurra> Duas uma de luz Yes Pelo amor de Deus Não vai crescer outra plaga né Já foi duas Eu sei que aqui vai vir o carinha lá da... Eu tenho Bala de Magnum Tenho Vou carregar Ah não tenho pra carregar Aquele bicho, é, aquele bicho é chato, muito chato de matar. Vocês não tem, tem noção, sente. Imagina uma noção difícil. É isso Nem eu estendi. Nem eu estendi. Aí ó, só eu falo nele, é o nosso medo. Esse daí é o.. são dois. Calma aí. Muita calma nessa hora. Para de atirar. Eu não posso esquecer que tem os guardas ainda. Matei. Sim, eu usei todas as minhas magno nele pra matar ele. Tá? quer reclamar que eu não sou profissional e que eu desvio de tiro isso aí só dá pirueta no ar uh, ah, é só três que mexaria. bom, parece que eu tenho que mirar a luz lá, né Onde que a luz vai vir? Que é que tá, não vou mais atirar na cabeça desses filha da, da fruta. Vé. Vai nascer plaga. Ai meu deus, tem alguém atrás de mim Ai meu deus Vou tomar na boca Ai, calma Vamos carregar Não Não toma na plaga Beleza Gente, então Dia... 22 de setembro Eu começo a série do Soma Que vai lançar Vai ser um jogão Aí sim, pra quem tá com saudade de jogo de terror bom Vai estar tá lá de novo, tipo, aqueles jogão assim Que você joga e fica, caralho, que cagaço E eu tenho mais um que eu vou começar a jogar O Layers of Fear Parece ser muito, tipo Bom aquele jogo Então vamos ver, né, como é que vai ser os Paranoia E sim, gente, eu fui na X5, na tá Na X5 na não, na BMA Foi bom o evento, tipo, não foi, ó Não foi um dos melhores eventos Que teve, mas foi bom Foi bem... Perdido Nossa, olha quanta erva verde eu tenho Tô tipo vendendo erva verde Tá, vendendo erva verde Ó, oh, carrega, ó, ó, ó Mito Mito Aí Nossa senhora Seus liços Toma suplex Assim não nasce plaga Sim, eu aprendi isso Se você der suplex Não nasce plaga Ih, não era pra cá Calma aí, gente Eu tenho que ver o que tem pra cá Uau Uma vista Tá bom, Ashley Ih, caralho, já vi alguém ali que atirar na cabeça Porque não tá dando certo Pala gente. Opa, erva. Cadê as ervas amarelas que não aparecem mais? Ah, isso tá na cara, né? Uh, peraí. Espinhos. Espinhos. Uh, você pegou o lince dourado. Tem espinhos aqui, então vamos descer aqui. Pra que esses espinhos? Será que se eu pulasse aqui eu morria? Tá, dá pra ver que teve um sacrifício aqui. Um sonho. Essas balas de rifle Nos inimigos aqui Se tiver inimigo Tem Deixa eu trocar pra Minha linda sniper Toma Morre também aí Seu velho Seu lixo É... Pistola Vamos na fé Não pense o outro jogando bombas? Pior que minhas balas de pistola já tá acabando, gente. Que droga. Eu sei que eu gasto muita bala, tá? Não precisa falar na... jogar na cara. Corrego. De atrás de mim Vou tomar na, nas costas Ai Ui uh. ah, era só você Caralho, curti Não, não, não, não Não Caralho Isso Ai meu Deus, que pressão da porra Tem mais? Não, vamos pegar coisa Bala de pistola, mais Caralho Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí, peraí. Vem que eu tô armado Só tem você Só você Então eu mato você na faca Eu matava você na faca Ai Ai Ai eu vou morrer Eu não sei o que eu faço Calma Vamos respirar Usar isso Trocar pra 12 E corre Você viu que você é culpa sua, né, seu merda? Acabou? Ah, tem um carinha aqui. Faltava só você. Hum. Eita... Ah, um interruptor funcionar? Sim. Ok, né? Vamos salvar. Nossa, nossa, nossa, que delícia! E peraí. Eu sei que cena que é essa gente. Tá. Vocês estão escutando o silêncio. Uh. Nossa, caralho Eu me assustei Pronto Essa parte é bem tensa. Aqui, é o tesouro O que que é? Isso não é o tesouro que eu estava esperando Ah, não, não é aqui não Mas uma bala de 12 sempre ajuda, né? E erva uhum. O jogo finalmente tá me dando muita erva <risos> Oh meu Deus Ah, eu já sabia disso Eu já sabia disso Não jogo, você não conseguiu me assustar dessa vez Mano, se eu tivesse que decorar um mapa em questão de vida ou morte, eu morria. Sério, eu sou horrível pra decorar mapa. Onde é que tá? Ah, andar de baixo. Esse bicho é chato, porque ele é muito rápido. tenho que ir pra cá, ela tá ali. Eu vou descer, porque eu não quero salvar Ashley. Deixa eu matar o chato ali. Filha da puta, como é que ele me acertou? Ele é ninja? Vamos tentar matá-lo assim Pronto Tem mais vindo? Caralho, esse povo foi rápido. Nossa senhora, vai tomar no seu cu. Você ouviu? Ah não. Ah, mas que saco, povo, povo. Sai pra lá, sua piranha. Né? O povo tá tudo com plago hoje em dia. Oxi, virou moda? É modinha. Virou modinha de adolescente. <risos> Como se eu fosse muito velho, né? Isso é bom. Haha. <risos> Na minha vida Aí. Ah, achamos um Não podemos esquecer nenhum Fudeu amateurs, amadores, just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Aconte, Ashley, eu vou te salvar. No inferno vou te salvar. Uh. Olá meu caro amigo mercante. Você me venderá alguma coisa de hoje? What are you buying? Colete a prova de balas. Isso é muito bom, mas eu não tenho dinheiro. E... are Mais nada. Bom gente o vídeo vai ficar por aqui, né? Deixa eu ver se tem algum safe por perto. Logo ali não, sei, não vai dar Que eu tenho que acabar aqui o vídeo, pá É Não, peraí Não vou acabar o vídeo aqui não Eu já volto, merchante Acabou Acabou de novo uh. Caralho Gente, eu juro, foi sem querer isso. Hum, já, já sei até quem é. Ah! Achando que era alguém tipo grandão, pá. Que é isso? Ah, bala. Só quero salvar. Você vê aqui na esquerda Relógio de bolsa Bom gente, então é isso, espero que tenham gostado Deem like favor se inscrevam no canal Não se esqueça de compartilhar Que eu voltarei Que eu voltei agora de gravar vídeo pá. E então é isso pessoal Até o próximo vídeo Então gente Falou